Tá, pessoal, eu quero que você bem pra esse capacete aí. Agora, eu vou mostrar a imagem, como é que ficou depois que eu me acidentei. Agora eu vou mostrar, olha bem aqui, como é que ficou. tô apoiando para a imagem que eu de mostrar. Imagine se eu tivesse usando um capacete de qualidade inferior sabe ficou a viseira e agora eu quero mostrar também olha só a minha luva o jeito que ficou aqui se não estivesse usando uma luva com um protetor no punho imagina que eu ficaria isso só da minha mão para ver aqui olha, o jeito que ficou tanto que lascou esse vídeo para mostrar como é bom usar um capacete de boa qualidade não precisa menor acidente porque nenhum motoqueiro tá livre de sofrer um acidente então, na hora de comprar um capacete, pensa bem em comprar um capacete De uma boa qualidade que se eu estivesse usando um capacete ruim A coisa teria ter, ter, ter sido muito feia Isso que é a nesse desse vídeo